Hoje eu estou aqui com meu irmão Fala galerinha E com meu papai E aí gente, tudo bem? E hoje a gente está aqui para jogar esse novo jogo Que se chama Victor Gente, eu creio que é de desafio, hein? De pular obstáculos E tá em alta esse jogo, hein? Bem legal, hein, Jennifer? É, deve ser Deve ser legal, né, Danã? Deve ser já é uma cidade, né? Olha, tem os desafios eu não sei, hein gente, é a primeira vez que a gente jogar. É. <risos> Uou! Pra gente não tá saindo som, mas tá saindo som pra vocês aí, gente. Olha! Olha só! É igual, você viu aqueles vídeos do pessoal pulando tá? É obstáculos? Não! Nossa! não Tem ficar... que ir mexendo no então, celular, né? É pra cima? É top, né, no sino. Ah, tá! Eu já viu um jogo parecido com esse, né? Nossa, olha, é, é, já é já que um ninja, ir. né? Olha o outro tá pra trás. É já é ele é Será que é online esse jogo? Não. Cara, se você que subir. Pula Jenny! Agora assim, Ah, tá ensinando a correr, ó. Ah, pulo mais Nossa. alto. Nossa, o outros vai ser mais difícil ainda, né? porque agora ele tá ensinando o correr né? É. aconteceu é errado, aí deve botar o lixo Ah, conseguiu! Legal! Não, legal! Você venceu essa! Vamos levar a próxima! Depois pode ser. Depois eu sou o Dandan, gente! Não. Acho você tinha que pegar aquele cubo de gelo, não? Não sei! Olha aí, pula ali! Ufa, Ai, meu quase. Deus! Uou! Uou! Uh, Aí foi fácil, né? Não sei se você acabou. Não. tá entrando dentro de um casa. casa. Uou! Ah! Ai, não corre! Ah! Você você perdeu! Voltou ao início. É! Quando perde, volta ao início. Você sabe, correr é tipo que tem que bater a mão pra frente pra correr. Vai! Uh! Quase! Tem como Vem ali, Aí, ele foi Ah, tá Ele Pegou Eu até posso ter Cai, cai, Dandam, dandam, dandam. É. Pula o Dandam, pula Vou <risos> Pula tá pula pra baixo, ouça, vai vai De novo Dandam foi ai Ai, passou de novo Pra baixo, né? Nossa! Oh, mas como... Pera! Bugou! Ah! É, de novo! É. Vai, Dan, Dan, Dan, Dan, Dan, Isso! isso Para tá baixo de novo! Ai, <risos> foi <risos> Mas dessa vez aí vai ser o um papo. É. Os povos vão embora. Aí, <risos> pra baixo, Vivi. De novo, pra baixo, Vivi. Aaaaah! Nossa! Vai pra baixo! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Nossa! Nossa, que Ai, ai, vai eu, vai eu! Será? <risos> Nossa, ele tá muito perto! Por que que esse cara tá não seguindo? Que que a gente fez, hein? Nossa. Nossa, eu caí! Ah, eu quero entrar por lá! Ah, Jane, ele tá. Quebrou o, o viu? Essas carinhas são pretas. É. Aqui tá escuro, é de noite. Ah, Jay. Jay. ele vai passar. Não, Ai, é hoje. Ah, não. Dandan, vai Dandan. Dandan. Nossa. Hum. Eu Mãe, pra baixo, não. Né? <risos> Ai, ele ficou com toda uh, agora é eu. ele. Que é ele ficou com toda agora é ele, é eu, bebê? Um paque! Então vai de novo. Quando ah. você morrer agora, eu vou cobrar. Ah, meu, <risos> meu Deus, eu tô com toda Pra baixo, ah, morreu, é, é eu, cara. <risos> que eu vou jogar não, bebê? Né, tá difícil. Ai. Esse carinha é um ladrão. É. Será? E aquele ali é o policial? Ou é o contrário? Não. O <risos> Essa parte aí é difícil. Ai, Ai. meu Deus. É. Não, eu não vai. Ah, eu vou pegar a arma, você viu? É, agora é minha vez, pessoal. Ele é o policial ou eu sou o policial? Não, ele que é o policial e você é o ladrão. Ah, tá. Ai, olha, oh. tem como escalar. E eu nem sabia. Só que deu errado. O deixar oh, de ele retrocutou você. <risos> é o Ele retrocutou, você viu? Ah, você passa na frente, ele, ele aciona um negócio pra ele disputar É, ele pega a arma, né? <risos> ah, ah corre Danilo! Ah. Ah. Agora, o Dani tem dois chances, ah. Ai, Ah, Danilo Corre Danilo, então a gente é um bandido É, somos um bandido Nossa ah. ah. Para baixo Para baixo vai, vai. vai vai Corre agora, filho Pula Pula, pula, pula mãe é, é, Ai, o Nossa! Agora minha Ah, não, eu agora! Depois eu vou ah, ah. Ah. Peraí, eu vou eu de Jay, novo porque! Tem... Duas que chances! O <risos> tá melhor que okay, eu cedo, mesmo. Não. Eu acho que tem que aumentar o volume oh, a mão Não. Não precisa não. Precisa, não. não. Já tem volume. <risos> uh, quebrou esse pay. Oh, a Jennifer! Passei. Nossa, o policial! Ah, não é o policial pega a gente não! <risos> Uma coisa, uma coisa que é ruim Se a oh, é a hora... Nossa. Oh. Travou o policial <risos> Nossa. Ganhou Consegui gostou, con não? É que eu fico muito concentrada Aqui, é o gente. Guido não, nível 2 agora Nossa, tá a primeira vez Vez no jogo e gente uh. pra... Uh. Corre, Corre ah, pegou, Nossa! Corre, Dandã, Dandã! Nossa, agora... <risos> coitado! Uh. Mas vai correndo, que Nossa, que sorte! Ah, já! Não. Não eu! E Só adianta que consegue passar. Deu. É, sou não. Às <risos> vezes o papo só é uma pessoa normal e tá fugindo de um ladrão. É. Vai é fazer. Mas eu ainda acha que a gente é um ladrão e é que é um uh, uh, uh. É. Ai, assim... ai, consegui. É pra cima. Assim, né? Dá pra pegar a moeda. Né? Ai, ah. cansou.